Sucesso da noite para o dia, será que é possível você conseguir isso? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre como eu atingi o sucesso na minha carreira e conquistei várias coisas que você também pode conseguir. Eu sou Guilherme Minaré, estou diretamente aqui na Estônia, em Tarto, exatamente, e muita gente me pergunta sobre sucesso e quer atingir o sucesso, procura a Fórmula Mágica e tenta fazer as coisas da noite para o dia. Mas sabe qual é a sacada? O sucesso ele é feito por 1% que você faz a mais todo dia então se todos os dias você fizer 1% a mais no final, igual essa foto aqui no final de um ano você vai ter feito 365% a mais você terá triplicado o que você faz então seja melhor a cada dia esse é o sucesso eu comecei há cinco anos atrás no começo eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro rápido eu demorei para ganhar dinheiro hoje, cada vez, cada negócio que eu faço eu ganho mais do que no meu primeiro ano de trabalho todos os negócios que eu entro eu faço isso então se você quer atingir o seu sucesso Comece aos poucos, comece a lapidar o dia-a-dia -dia do que você pode fazer para ser melhor no seu dia. Seja mais produtivo, estude, leia, comece a criar rotinas, porque com essas rotinas você vai conseguir chegar no sucesso. Agora, se você quer sacadas para impulsionar e melhorar o seu resultado, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu canal do Telegram, e lá no Telegram eu sempre posto muito material para ajudar todas as pessoas a atingirem bons resultados. Então se você quer isso, corre lá no meu canal do Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o dedo do like aqui, Compartilha com alguém que está buscando sucesso a qualquer preço. E vamos juntos. Um forte abraço. Nos vemos por aí.